Seja bem-vindo ao velho e muito bonito estádio 1º de Maio em Braga onde teve lugar a disputa dos campeonatos nacionais de atletismo por equipas campeonatos nacionais de clubes como se costuma designar na gíria envolvendo duas formações de Lisboa separadas por pouco espaço totalmente favoritas, o Benfica no lado masculino e o Sporting no lado feminino primeira prova que vamos seguir é o lançamento do martelo domínio de Vânia Silva, recorde nacional não teve grandes problemas em bater a concorrência, a concorrência que neste momento a nível nacional é reduzida para ela. Enviou o engenho a 60 metros e 69 centímetros. Este ano já chegou a 63 metros e 65 a Louvalho, 6 de maio. Foi uma vitória fácil na abertura, face a Andréia Venade do Sporting de Braga, segunda classificada. Nas bancadas, entretanto, gente de um pouco de todo o lado no mundo do atletismo português. O professor José Barros em primeiro plano, também ali Francis Obicoel. Gente um pouco de todo lado, mas o favoritismo total a ser para os clubes de Lisboa, como ficou também parafraseado nesta prova dos 100 metros, uma das mais aguardadas da tarde. Carlos Nascimento em excelente forma a impor-se, com 10 segundos e 31 centésimos, face a Diogo Antunes. O portinguista deu-se benfiquista, 10'31 a 10'47, vento regular a 1.3 metros por segundo. Edi Souza, do Sporting de Braga, era terceiro com 10 segundos e 67 centésimos, o Sporting de Braga entrava bem na competição na procura de um pódio no lado masculino. 100 metros para o lado feminino com a presença da principal favorita, Lorena Basolo, do Sporting do Portugal, recordista nacional portuguesa. A prova foi assistida por um evento no limite legal. Lorena Basolo ganhou facilmente com 11 segundos e 44 centésimos. Passa a brasileira Tamaris de Lis, do Benfica, com 11 segundos e 73 centésimos. E a Joana Carlos, do Juventus de Vigilense, 11 segundos e 96 centésimos. Mário Aníbal nas bancadas também, o, ainda recorde Internacional do Decátilo, a ver um dos seus muito conhecidos atletas das provas múltiplas a conseguir uma rara vitória que escapou ao Sporting e ao Benfica no salto em comprimento. Samuel Remédios, que já é o segundo melhor decathlonista português de sempre, venceu o salto em comprimento com 7 metros e 31, uma das surpresas relativas do certame. Vento um pouco além do limite para um Samuel Remédios que já este ano ultrapassou 7 metros e meio em pista coberta. Ivo Tavares do Benfica era o favorito, mas foi segundo, ficando longe do seu melhor, com 7 metros e 26 centímetros. Aqui temos a apresentação dos atletas que iriam participar na prova dos 400 metros, uma prova bastante aguardada, até porque o Sporting tinha um argumento para apresentar face a este homem, o favorito o Vítor Ricardo dos Santos, do Benfica. Falamos de Sofiane Boada, é o recordista da Argélia dos 200 metros marca feita há dois anos com 20 segundos e 53 centésimos Boadá conseguiu manter um bom nível de réplica face a Vítor Ricardo dos Santos estava na pista mais exterior Bernardo Pereira da Associação Jardim da Serra vinha mantendo alguma luta aqui o argelino procurava não perder totalmente contacto com a frente da prova mas Vítor Ricardo dos Santos mostrou-se bastante forte para concluir com uma das boas marcas destes campeonatos bem, enfim, isto aqui é o recordista nacional português abaixo de 46 segundos, este ano já fez 46 segundos e 9 centésimos em tempo nos Estados Unidos a 7 de Abril, irá estar nos campeonatos da Europa de Berlim acabaria por vencer com 46 segundos e 27 centésimos resistindo bem ao regresso de Sofiane Boada para o Sportingista 47 segundos e 21 centésimos Bernardo Pereira terceiro com 48 segundos e 46 centésimos numa das boas provas destes campeonatos nacionais de clubes lado feminino um favoritismo também total para a recordista nacional Cátia Azevedo Kátia, que viria a alcançar a sua sétima melhor marca de 2018, todas elas abaixo dos 53 segundos. Principais presenças de oposição por parte de Rivinil da Mentai do Benfica, Jocelyn Monteiro, da Juventude Vidigalense, que tem estado sediada na Grã-Bretanha. Jocelyn, de facto, uma data talentosa, boa, atleta tem 400 metros de barreiras também e 800 metros. Quanto à prova em si, não teve história. Kátia Azevedo manteve uma larga vantagem sobre Rivinil da Mentai bem isto aqui este ano já bateu o recorde pessoal em Lisboa a 12 de maio com 53 segundos e 65 centésimos desta vez não conseguiu ficar próxima e Cátia evoluiu para mais um resultado abaixo dos 53 segundos a marca do ano estabelecida em Espanha em Guadalajara com 52 segundos e 18 centésimos desta vez 52 segundos e 72 bastaram para Cátia Azevedo dar o máximo número de pontos à equipa do Sporting, cimentando aquele favoritismo que não fazia grande dúvida desde os primeiríssimos momentos da competição. Rivinilda terminou com 54 segundos e 43 centésimos, terceiro lugar para Jocelyn Monteiro, 55 segundos e 11 centésimos. Nas bancadas, Francisco Belo com Vladimir Zinchenko. Grande qualidade do lançamento do peso e do disco em Portugal, na atualidade defensada por aqueles dois atletas, um ex-atleta muito grande da União Soviética no lançamento do disco e por Francisco Belo, campeão mundial universitário ano passado e este homem, Sanko Arnaldov, era o atleta de serviço do Benfica para a competição só um atleta para prova, como se sabe nos campeonatos nacionais Arnaldov voltou a passar os 20 metros nesta prova 20 metros e 3 depois de início da temporada em que conseguiu ultrapassar 21 metros de pista Roberta teve, entretanto, uma paragem para a operação e regressa lentamente, mas de forma segura, à melhor forma o gigante benfiquista, nascido em 1992, Marto Fortes do Sporting, voltou a ultrapassar 19 metros, que tinha feito antes esta temporada. Um regresso a essa situação. Lembra-se que este foi o primeiro atleta portuguesa a ultrapassar 20 e 21 metros de lançamento do peso, voltando ao seu clube de início praticamente. Terminou aqui no segundo lugar com 19 metros e 10 centímetros. Bem adiante do terceiro, Adriano Lopes, do Sporting de Braga, 16 metros e 25 centímetros. Essa sim, é assim, podia ser bem melhor? O primeiro lançamento foi bem melhor, foi anulado. Lá, lá a juíza sabe a razão de ter sido nulo, mas uh, já vi gravações que não foi nulo. Enfim, não se passou nada. O primeiro lugar está garantido, é o que importa. Uhum. Mas Que análise é que tu fazes do teu momento uh, nesta fase? O primeiro não tivesse sido nulo. Talvez tivesse-me saído aqui com, com outra alegria na cara e com outra marca. Certamente, uh, dali, E até podia ter lançado bem mais, mas como houve um nulo que um, certamente me restrangiu de, ter os meus, de atingir os meus limites, uh, estive a lançar pouco menos e só vim de Os 1.500 metros para o lado masculino voltaram a constituir uma prova extremamente tática, como havia acontecido também no campeonato nacional absoluto, no campeonato nacional individual, por assim dizer, pouco antes. Paulo Rosário seria o vencedor lógico, é um atleta com boa capacidade de mudança de andamento, já se sabe, um grande talento. Este atleta treinado pela professora Samar Araújo, Nortenho do Sporting Clube de Portugal, líder português do ano, com 3 minutos 42 segundos e 90 centésimos aqui a vencer facilmente com um 40838. Um tempo ultra-lento adiante de Nuno Pereira do Estreito, Clube da Associação de Atletismo da Madeira, 40860 e de João Bernardo, do Juventude Vidigalense, Clube da Associação de Atletismo de Leiria. Terceiro lugar marcado por 40890 de tempo final. A Vitória de Paulo Rosário aconteceu de forma diferente do que. Sucedera no Campeonato de Portugal, onde sendo a série que Paulo Rosário ganhou a mais lenta, acabou por não conseguir o sportingista o título nacional individual. No lado feminino, grande figura do Sporting de Braga e do atletismo português nos escalões jovens, Mariana Machado, que tinha nas bancadas a mãe a assistir à prova. Mariana, campeã nacional júnior de cross, quarta nos campeonatos mundiais nos 1500 metros, adiante de leste africanas, a vencer esta prova. Mostrando, de facto, todo o seu enorme talento. Máximo número de pontos para o Sporting de Braga, 4 minutos, 24 segundos e 53 centésimos. Para uma atleta que este ano substituiu Fernanda Ribeiro como recordista portuguesa júnior dos 1.500 metros. Salomé Afonso do Sporting foi segunda classificada, Carla Mendes do Juventude Vidigalense terceira. Nas bancadas, Albertina Machado, antiga grande atleta olímpica, estava certamente muito contente com o desempenho da sua filha Mariana Machado, o nome a reter para o atletismo português. A minha prova inicialmente estava muito lenta e eu comecei que estou em grande forma, vim agora do Mundial onde fui quarta classificada, estou bastante bem e decidi arriscar e puxar o resto da prova as três últimas voltas. Felizmente saí bem, consegui alcançar o primeiro lugar, uh, vacilei um bocadinho na parte final, mas uh, no fim consegui reagir ao ataque da adversária e, e consegui trazer o maior número de pontos para o Supporting Clube Braga, que era o grande objetivo. O lançamento do disco para o lado feminino, o Sporting tinha as melhores atletas portuguesas, escolhida Irina Rodrigues para representar as lioas, uh, Excelente atleta, médica de formação. Irina Rodrigues viria a ganhar com 58 metros e 38, uma marca de classe internacional num dia com bastante pouco vento. Portanto, uma marca muito creditável para a atleta Sportingista líder do ano com 62 metros e 37. Venceu adiante de Ofelia Oliveira da juventude virigalense, que conseguiu 49 metros e 18 centímetros e de Ivanilda Lopes, do Benfica. Esta fechou o pódio com 40 metros e 72 centímetros. No que respeita à marcha, tivemos para o lado masculino a prova dos 5 mil metros, o recordista nacional dos 20 e 50 quilómetros, o famoso atleta João Vieira, algarvio de Nascimento, toda a formação e a carreira praticamente de natação do Rio Maior, a conquistar mais um título nacional dos inúmeros que já tem, neste caso para o lado dos clubes. Vitória em 19 minutos, 44 segundos e 96 centésimos. Vemos ali um atleta atrasado, Luiz Gil do Estreito, Segundo lugar, Coba Miguel Carvalho do Benfica, 20 minutos, 33 segundos, 2 centésimos. Terceiro lugar para Rui Coelho, do Centro de Atletismo de Ceia, 20 minutos, 57 segundos e 43 centésimos. A vertente da marcha teve para o lado feminino a distância de 3 mil metros, triunfo também para o Sporting, portanto, confirmando toda a superioridade da equipa limina, que não fazia qualquer dúvida desde os primeiros momentos, Vitória Oliveira a ser a vencedora, 13 minutos, 32 segundos e 25 centésimos. Ela que conseguiu na época que isto é coberta um pouco melhor dos campeonatos nacionais em Pombal onde foi quarta, na altura de 13 minutos, 15 segundos e 41. Vitória sobre Mara Ribeiro, do Benfica, 13.35.02. E depois, Cristina salta a atleta que ainda é lituana, representante da juventude de Vidigalense, um excelente atleta do nível internacional, a terminar com 13 minutos, 38 segundos e 70 centésimos. Salta em altura, mais um triunfo para o Sporting, para a favorita, Anabela Neto, Faltou 1,76m, ela que é a líder nacional da temporada com 1,84m, não precisou de estar próxima do seu melhor para ganhar, pelo adiante de Rafaela Vitorino do Sporting de Braga, menos 2cm para a Bracarense, 1,74m, Rafaela que passou durante a época de inverno 1,76m, Lica Bela Coresmo é especializada nas provas múltiplas da juventude vidigalense e entretanto em grande forma também no triplo salto foi a terceira com 1,72m. Mais um triunfo de uma favorita caiu no salto de comprimento para a Evelisse Veiga do Sporting Clube de Portugal, antiga atleta do Juventude, Vidigalense. Este ano já com mínimos para os campeonatos da Europa, saltou 6,61 metros nos Jogos Mediterrânicos. Em Tarragona, a 27 de junho, aqui precisou apenas de 6,13 m para se sagrar vencedora adiante de novo de Le Quaresma. Vemos aqui nas imagens. A atleta de facto extremamente talentosa, Le Quaresma, já a segunda melhor é portuguesa de todos os tempos. Vendeu o cara à derrota apenas por um centímetro. 6,12 metros para a data do Vidigalense. China Mags, do Sporting de Braga, foi terceira com 6 metros exatos. No salto com vara o recordista nacional Diogo Ferreira, tata do Sporting Lisboa Benfica, dominou, claramente, fechando o concurso com uma vantagem de 40 cm sobre Eddie Maia, do Sporting. Diogo Ferreira passou 5,40 metros, é o melhor português do ano, com 5,66 metros. Marca feita em Madrid a 22 de junho. Raposo Borges, a trabalhar de novo com Eddie Maia, data que ele levou ao record nacional recentemente tinha passado 5 metros e 60, ficou-se pelos 5 metros em Braga, Diogo Ferreira ganhava largamente. Prova de 3 minutos obstáculos para o lado feminino proporcionou uma vitória fora das cores lisboetas e também, sobretudo, uma vitória para clubes da Associação de Atletismo da Madeira, Joana Soares, da Associação Cultural e Desportiva Jardim da Serra Vencedora, com 10 minutos, 30 segundos e 10 centésimos, escapando a Daniela Souza, atleta do Grupo Desportivo do Estreito, portanto, também mais um clube madeirense, segunda com 10 minutos, 37 segundos e 46 centésimos. Lili Martins, do Sporting do Portugal, foi a terceira, já bem acima de 11 minutos, 11 minutos, 16 segundos e 14 centésimos por uma prova com muita definição atualmente a nível nacional. Lançamento do Dardo, o jovem atleta do Benfica, Leandro Ramos, conseguiu a vitória com uma bela marca, 71 metros exatos. Ele que este ano passou a ser o um segundo melhor português de todos os tempos, ao arremessar 73 metros e 61 centímetros. Venceu Tiago Aperta, para a Coríntia Nacional que trocou, entretanto, nestas últimas temporadas, o Benfica pelo Sporting. Iago a lançar 69 metros e 71, a aproximar-se também um pouco do seu melhor nível, mas a não conseguir desta vez ficar com o título nacional de clubes, numa prova que vem mexendo um pouco em Portugal também nos últimos tempos. Mário Marques do Sporting de Braga foi o terceiro com 64 metros e 21 centímetros. Em final de jornada, praticamente, disputaram-se as estafetas rápidas de 4 por 100 metros, primeiro os homens e depois as mulheres. No lado masculino, previa-se um equilíbrio grande entre Sporting e Benfica. Sporting a arrancar com Ancuyane Lopes face a José Pedro Lopes do Benfica, atleta que já correu este ano em 10 segundos e 32 centésimos. Sporting ainda a recorrer a Francis El, que acabou por fazer o segundo percurso face a Rafael Jorge do Benfica e depois, no terceiro percurso, a ser escalado Carlos Nascimento para correr em curva, passa o atleta do Benfica de Alves Santos. Último percurso, uma partida praticamente igual entre André Costa do Benfica e Asaldes Nascimento do Sporting e Asaldos a ser mais forte, como era expectável, a dar a vitória aos reuniões com 40 segundos e 29 centésimos, Benfica segundo, 40 segundos e 78 centésimos, Juventude Vidigalense, terceira posição com 41 segundos e 59 centésimos, adiante do Sporting de Braga. Carlos Nascimento, um dos homens destes campeonatos, a alcançar aqui a sua segunda vitória e ainda não tinha escrito todo o seu papel no decorrer da competição. Os do Sporting, que se aproximava na classificação geral do Benfica, em términos de jornada inaugural dos campeonatos. No lado feminino, também duelo entre Sportingistas e Benfiquistas. Com algum protagonismo espetável de outras formações, nomeadamente o Juventude Vidigalense e o próprio Sporting Braga, o estreito também nesta corrida, tal e qual como o Jardim da Serra, o Grecas e o Marítimo. Três equipas da Madeira, nesta prova de 4 por 100 metros, o Sporting a arrancar com Rosalina Santos, Mata tem muito boa forma, ex-sul-africana, adiante de Gisela Cruz do Benfica, mas depois a vantagem de Alvalarda acabou por se estender de maneira total Guarante Basolo a fazer o segundo percurso antes de Olímpia Barbosa e a finalização a ser para Filipa Martins face ao percurso de Patrícia Rodrigues do Benfica grande vantagem do Sporting, bem visível para uma finalização em 45 segundos e 49 centésimos com esta especialista de 400 metros sobretudo a terminar folgada Benfica, 47 segundos e 32 centésimos. Juventude Viridense, mais uma vez no pódio, 48 segundos e 26 centésimos. A prova de 5 mil metros para o lado masculino proporcionou um duelo interessante entre atletas que foram e são ainda esperanças do meio-fundo português. Bruno Albuquerque, antiga grande esperança dos 1.500 metros, a vida deu muitas voltas para este antigo atleta do futebol do Porto, deu muita luta a Samuel Barata, hoje por hoje o melhor corredor português de 10 mil metros e da meia maratona. Samuel acabou por prevalecer com 13 minutos 57 segundos e 30 centésimos. Bruno Albuquerque ficou muito próximo do recorde pessoal estabelecido há um par de anos atrás, com 13 minutos 57 segundos e 76 centésimos. Dois atletas portugueses a menos de 14 minutos. Hoje, uma raridade nos 5 mil metros. Uh, fiquei o Bruno, uh, pensava que ele ia ao 4km, eu estiquei um bocado, pensava que ele ficava, uh, sentia um bocado os braços a banar na sombra, mas ele teve, teve muita garra e eu tive que, me, tive que me dar tudo, dar o litro que, e quero dar os parabéns porque sem ele não fazíamos uma grande na marca e um grande espetáculo de prova que foi e acho que foi muito bom e estou super satisfeito porque ganhei é? Nas bancadas Ana Dulce Félix, ainda do lado de fora portanto, sem competir com Sara Moreira que evoluía para um triunfo muito fácil do Sporting na Légua Feminina a duas corridas diferentes envolvendo no entanto atletas bem conceituadas a Silvana Dias, antiga campeã de cross dos calões jovens e Filomena Costa que já participou em Campeonatos do Mundo em Pequim 2015 com excelentes resultados. Sara ganharia com 16 minutos e 12 centésimos de segundo. Portanto, não precisou de baixar dos 16 minutos. Ela que tem um recorde pessoal bem abaixo dos 15 minutos. Uma das melhores portuguesas de sempre também nesta distância. Silvana Dias, segunda. 16 minutos, 40 segundos e 84 centésimos para a atleta do Benfica. Edomena Costa, terceira. 16, 42, 05 para a atleta do Jardim da Serra. Posso se qualificar de uma forma positiva, porque o objetivo era dar o máximo de pontuação ao Sporting, consegui. No entanto, não estou satisfeita pela minha prestação individual, porque vim cá para correr rápido e hoje o corpo não, não correspondeu, portanto, acabei por gerir, a partir de determinado momento da corrida, que senti que não ia correr para aquilo que eu queria, também achei que não valia a pena estar aforçado mais nesta fase que estamos da época e acabei por gerir a corrida para ganhar. E, por isso digo que, de um lado, por um lado estou satisfeita, por outro, não tanto, mas isso é parte individual e não era tão importante aqui hoje. Entretanto, tiveram também lugar os campeonatos nacionais da 3 e 2 Divisões. Os pódios aqui estão documentados: pódio feminino da 3 Divisão, vitória do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, totalizou 108 pontos, ficou adiante da Fundação Salesianos, 104 pontos, e do Núcleo de Atletismo de Cucujens, com 100 pontos. No lado masculino, vitória do Atlético Clube da do Varzim 112 pontos, adiante da Juventude da Ilha Verde. Dos Açores, 110 pontos, e da Associação Desportiva Novas Luzes, com 101 pontos. Quanto à segunda Divisão, vitória no lado masculino para o núcleo de atletismo de Cucujens, 109 pontos, 2 pontos à maior sobre o Clube de Campismo de São João da Madeira, enquanto o Maia Atlético Clube era terceiro, com 103 pontos, numa competição de facto muito equilibrada. O mesmo aconteceu no lado feminino, vitória para a Associação Cultural e Recreativa da Nossa Senhora do Desterro, 119 pontos, União Cluaeirense, segundo, 116 pontos, e meio, Grupo de Atletismo de Fátima, terceiro, 112 pontos. Entretanto, o Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, também tinha a sua opinião sobre estes campeonatos nacionais de clubes. Eu julgo que foi um grande sucesso, foi, era para nós um momento muito especial nesta cidade europeia do desporto poder trazer mais uma grande competição do atletismo para a cidade de Braga e trazê-la para o mítico estado 1 de Maio, em que além de obviamente toda a envolvente arquitetónica, o atletismo tem sempre aqui um papel muito preponderante. Com a jornada dos nacionais de atletismo da primeira divisão, a começarem com o lançamento do martelo para os homens, mais um triunfo esperadíssimo para António Vital e Silva, atleta de formação do futebol Clube do Porto, e da família Vital e Silva, agora no Sport Lisboa e Benfica, a ter uma época sensacional, com 15 competições acima de 70 metros, aqui 70 metros e 95 deram-lhe uma clara vitória. Nos 110 metros de barreiras, Razul Dabo do Sporting continua a procurar regressar após o infausto acidente dos Campeonatos Mundiais de Pista de Berta, em 2014 em Sopote. Ainda não conseguiu fazer frente muito proximamente a João Vitor Oliveira, o brasileiro do Benfica, que ganhou com 13 segundos e 91 centésimos. Vento favorável a 1,3. Dabo pelo Sporting foi segundo com 14 segundos e 28 centésimos. Paulo Neto do Jardim da Serra, terceiro com 14 segundos e 35 centésimos. Mesma prova com 100 metros, neste caso, para o lado feminino. Vitória esperada por parte da Olímpia Barbosa, atleta do Sporting. Terminou com 13 segundos e 80 centésimos adiante da jovem Marisa Vascarvalho do Benfica, a recordista europeia dos 100 metros barreiras, na Juvenis. Segunda com 14 segundos e 7 centésimos contra os 13,80 da Olímpia Barbosa. Raquel Lourenço, do Juventude Virgilense, terceira com 14 segundos e 35 centésimos. 800 metros para o lado masculino a proporcionar uma vitória algo surpreendente a Wilson Cognhote da Associação Jardim da Serra. Numa temporada interessante, em 800 metros, finalmente, já com o Wilson Conhote, por exemplo, com o minuto 51.30 de marca pessoal, a ser o 12º do ano, no entanto, perfeitamente determinado, acabaria por jogar na tecla de alguma surpresa e para ganhar, de forma muito clara, face à boa concorrência. Nuno Pereira, do estreito, foi segundo mas longe de Toniote que finalizou com 1.53.86, o Pereira, 1 minuto e 56 segundos, 90 centésimos, João Fonseca do Benfica, terceiro, 1 minuto e 56 segundos e 97 centésimos, Sandy Martins, o mais cotado de todos quanto a nome, foi apenas quarto classificado, o Sportingista. Na prova feminina de 800 metros, favoritismo para Salomé Afonso, do Sporting, no entanto contestado por Jocelyn Monteiro, da Juventude Vida que fazia aqui a sua segunda prova individual nos campeonatos, depois dos 400 metros, e por Patrícia Silva, júnior, em representação do Sporting, o Benfica, filho do medalhado olímpico Rui Silva, melhor atleta português de sempre das provas intermédias do atletismo. Vitória a cair mesmo para São Mé Afonso, 2 minutos, 8 segundos e 64 centésimos. Jocelyn Monteiro levar o segundo lugar, 2.08 92 Patrícia Silva, terceira, com 2 minutos, 9 segundos e 12 centésimos. E também mais uma posição de topo, neste caso do, de quarto, para Maria da Machado, do Sporting de Braga, depois do triunfo na véspera nos 1.500 metros, agora quarta. Patrícia Mamona terá sido a melhor atleta dos campeonatos ao fazer 14 metros e 19 centímetros no triplo salto, uma marca que reconfirmou, igualando até ao centímetro exato, aquela que havia feito uma semana antes em França, para conseguir também essa confirmação de presença nos campeonatos da Europa de Berlim. Excelente marca de Patrícia Mamona, que conseguiu distanciar China Max, que teve boa parte da sua carreira no Sporting de Portugal, agora está no Sporting de Braga, segundo lugar com 13 metros e 37 metros, Finalmente, já estou mais estável, acima dos 14 metros. Foi uma competição em que depois de ser feito logo o primeiro salto, 13,98, já tinha, de certa forma, garantido a vitória, e o que me deixou também mais, mais à vontade para arriscar um bocadinho na competição. Fui apenas ser em 4 saltos, estava a, sentir, estava a sentir bastante bem, estava à procura do mínimo 14,20, estive lá muito perto, consegui fazer igualar a melhor marca que tinha feito alguns dias atrás na França, mas sinto cada vez mais confiante e já estou a voltar à normalidade, Uh, mas muito mais confiante para os europeus, uh, já numa forma, já para mim, que já é aceitável. 400 metros barreiras, lado masculino, três grandes candidatos aos primeiros lugares, Jordan Andrade, o cabo-verdiano de origem norte-americana, a correr pelo Sporting de Portugal, logo comentado aqui em falso, de Paulo Neto da Associação Jardim da Serra, acabaria por não concluir. Depois também Diogo Mestre, o melhor do ano em Portugal, 50 segundos e 39 centésimos, o atleta do Benfica e Ricardo Lima, antigo atleta dos clubes lisboetas, agora no Sporting de Braga. Três grandes nomes para uma prova que acabou por ser bastante disputada. Diogo Mestre confirma claramente a sua evolução. Trata que tem mínimos de presença nos campeonatos da Europa. Fazer aqui uma boa prova. Jordan Andrade a aproximar-se da liderança. Entrada para a reta final com o atleta cabo verdiano a conseguir aqui alguma vantagem. Mas Diogo Mestre reagir da melhor maneira. Ricardo Lima assegurava o terceiro lugar, mas cada vez mais distante. E nos últimos metros tudo ficava ainda por definir, com Andrade a triunfar em 50 segundos e 95 centésimos. Uma boa marca em Braga para o atleta do Sporting, Diogo Mestre segundo com 51 segundos e 10 centésimos. Ricardo Lima na terceira posição, 53 segundos e 62 centésimos para o atleta do Sporting de Braga. Mesma distância, 400 metros com barreiras para o lado feminino. Figura totalmente favorita Andrea Crespo do Sporting Clube de Portugal. Ela que é a quinta portuguesa de todos os tempos, com uma marca de 57 segundos e 94 centésimos, feita o ano passado. André Crespo, que teria como principais rivais Tânia Freitas do um Estreito, a Vera Lima do Grecas e Vera Castro do Sporting de Braga. Dominou a seu bel Prazer, fazendo um resultado interessante este ano. Correu já em 58 segundos e 31 centésimos. A 30 de junho, em Tarragona, nos Jogos do Mediterrâneo. Aqui bastaram 58 segundos e 96 centésimos para uma vitória folgada com 20 metros de vantagem sobre toda a gente. Tânia Freitas segurou a segunda posição 62 segundos e 9 centésimos. E Vera Lima foi a terceira classificada com 63 segundos e 88 centésimos. A prova de 200 metros para o lado masculino foi uma das mais equilibradas e espetaculares dos campeonatos nacionais de clubes envolvendo de novo Carlos Nascimento na velocidade por parte do Sporting, e neste caso o Ricardo Santos, para corista nacional dos 400 metros por parte do Benfica, com uma arbitragem por parte de Eduardo Sá, do Sporting de Braga, um atleta em boa evolução. Carlos Nascimento tinha aqui uma vantagem clara, mas a recuperação de Ricardo Santos, fulgurante a parte final, acabou por deixar alguma indecisão. Vitória por um centésimo de Carlos Nascimento, que estabeleceu o seu recorde pessoal, quanto o Ricardo Santos, que já correu abaixo de 21 segundos, Ficava com 21 segundos e 6 centésimos. Eduardo Sá, terceiro, 21 segundos e 50 centésimos. No lado feminino, Lorena Basolo era totalmente favorita à Sportingista. Segunda portuguesa de todos os tempos, desde os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Quanto à sua melhor marca, 23 segundos e 1 centésimo, apenas superada em termos nacionais por Lucrécia Jardim, Lorena veio aqui a dominar esta prova totalmente a bel prazer, ganhando com 10 metros de vantagem, Sobre a Cátia Santos do estreito, para o 23 segundos e 60 centésimos. Outra boa marca nestes campeonatos, Cátia Santos, 24 segundos e 92 centésimos. Joana Carlos, do Juventude Vigilense, fechou o pódio com 25 segundos e 7 centésimos. Tendo estado na bancada no primeiro dia a ver a prova do lançamento do peso, Francisco Belo foi, logicamente, o escolhido pelo Benfica para estar no disco. Recorde nacional desde o ano passado, em vagos, com 62 metros e 1 centímetro. Vitória clara... De Francisco Belo numa prova em boa evolução em Portugal, marca de 56 metros e 54 centímetros para o médico de Castelo Branco, seguindo-se do José Lima do Sporting na segunda posição e Vítor Rodrigues do Ceia na terceira posição. Na altura, Paulo Conceição do Sporting Lisboa Benfica, recorde nacional com 2,24 metros, e 24, marca feita em pista coberta no ano de 2016, conseguiu transpor 2,15 metros, e 15, foi um claro vencedor, atleta benfiquista. Adiante de Nelson Pinto, do Sporting, que transpôs 207 metros, a 1 centímetro do seu recorde pessoal, no caso do Sportingista Carlos Gomes, do Sporting de Braga terceiro com 2,1 metros. Nova recorde nacional do lançamento do peso, Jéssica Inchuda, do Sporting Clube Portugal, vencedora clara da sua disciplina, com 16,45 metros, marca que ficou a 1,1 cm do seu recorde pessoal, estabelecido em Almada, no final de Maio. Nos três meses obstáculos, do elo interessante entre dois dos três melhores atletas portugueses da disciplina, André Pereira, que já este ano tem mínimo B para o Campeonato da Europa de Berlim, frontava Fernando Serrão, o benfiquista face ao sportingista, mais rápido na parte final, o que não surpreende, até porque Fernando Serrão também está muito pressionado para as provas de estrada hoje em dia. André Pereira ganharia com 9 minutos, 2 segundos, 11 centésimos, Fernando Serrão, 90280. 80, João Bernardo, dos Juventudes de Galense, terceiro, com 9 minutos, 14 segundos e 51 centésimos. No triplo salto, o ex-cubano Pedro Pablo Pichardo, o do Benfica envolvido em bastante polémica neste início de época acabaria por ser o vencedor ao saltar 17 metros e 21 vindo de um meeting da Liga de Diamante onde tinha conseguido atrás do americano Christian Taylor 17 metros e 60 Talvez a melhor marca dos campeonatos no lado masculino para Pedro Pablo Pichardo que é o líder mundial da especialidade com 1795 metros e 95 o Sporting apresentou Carlos Veiga naquele que poderia ser o lugar de Nelson Neves Carlos esteve muito bem, foi segundo com 16 metros e 31 metros na prova me senti muito bem, penso que me faltou um pouco de, de motivação mas tecnicamente fisicamente me sento bem e nada, saí a fazer o trabalho e a aportar os, os pontos ao, ao clube, que era o, o objetivo e está feito. Entretanto, no salto com vara, Marta Onofre entrava em competição já depois da última atleta em prova Se ter saído, acabaria por não conseguir marcar a qualquer altura e assim a vitória nesta disciplina foi para a benficista Beatriz Batista com 3 metros e 45. Marta Emmett aqui Estar muito tempo à espera do início do seu concurso, isso acabaria por ditar para a atleta sportingista, a melhor portuguesa da atualidade, um claro zero nesta competição. Fernando Pimenta, o canoista olímpico nas bancadas, a seguir outras artes que não a sua, mas certamente dois desportos que têm na sítio Olímpica, o seu momento mais alto. O um momento importante também no meio fundo foi a vitória de Rui Pinto, portanto, a benficaista. Dominador do meio-fundo português em várias distâncias nos últimos anos, acabaria por ganhar com 8 minutos, 13 segundos e 81 centésimos, largamente adiante de Nuno Lopes do Sporting de Portugal, 8, 20, 52 para o Beirão, Hugo Almeida do Sporting de Braga, terceiro com 8 minutos, 28 segundos e 56 centésimos. Na prova de 3 mil metros para o lado feminino, o Benfica é a jogar uma cartada até certo ponto surpreendente, Marta Péne Freitas, de facto, numa grandíssima forma, a não dar a mínima hipótese que a relação o Rocha vencendo a pequena de estatura gigante em termos de capacidade benfiquista com 9 minutos 10 segundos e 29 centésimos. Ela é que em pista coberta fez este ano 9.03.18 nos Estados Unidos da América. Mais um triunfo para Marta Freitas depois de ter estado nos campeonatos de Portugal envolvida nos 400 metros para rodar a sua velocidade. Carla Salomé foi segunda, 9 minutos 30 segundos e 48 centésimos. Cátia Santos do estreito, 9 minutos 50 segundos e 20 centésimos para a atleta madeirense na terceira posição. No lançamento do da surpreendente campeã de Portugal, Jéssica Barreira, do Sporting de Portugal, foi também a vencedora. Não fez tanto como em Leiria, a 8 de julho, onde tinha passado os 50 metros pela primeira vez. Aqui bastaram 45 metros e 40 para a Sportingista ganhar a competição, adiante de Marlene Araújo, do Sporting de Braga, 41 metros e 17, e de Sara Firmino, do Benfica, 40 metros 0,9. Os 4 x 400 metros fecharam, como sempre, os campeonatos de clubes. No lado... Masculino o Sporting tinha Sofiana Boadá, o argelino que correu os 400 metros individuais também, no último percurso, vitória muito clara dos de Alvalado face aos da Luz, Mauro Pereira no último percurso para Benfica, 3 minutos 10 segundos e 43 para o Sporting, 3 minutos 14.75 para o Benfica, o Sporting de Braga na terceira posição, 3 minutos 18 segundos e 8 centésimos esta prova mostrava a manutenção da equipa do Benfica como campeã nacional, já não havia dúvida alguma, só um incidente grave nesta prova de 4 por 400 metros e mesmo assim seria muito difícil o Sporting poder passar para a frente, apesar de ter dado uma réplica condigma. O laço feminino da vitória Sportingista era mais que certa antes desta última prova, Patrícia Lopes, excelente corredora de 400 metros barreiras e 400 metros planos, já veterana terminar na frente, com 3 minutos 35 segundos e 95 centésimos Sporting com... Mais de 100 metros de vantagem nesta competição sobre a juventude vidigalense. Para a esleiria, 3 minutos, 51 segundos e 76 centésimos. Jocelyn Monteiro a fazer mais uma prova e a terminar na segunda posição. Benfica na terceira posição, 3 minutos, 58 segundos e 38 centésimos. Neste caso, o festejo na prova como no campeonato era para o Sporting. Nas bancadas, entre outros, Marco Fortes, Francisco e iam confirmando a vitória feminina-sportinguista, mas a festa no lado masculino era para os lados do Benfica, mais uma vez oitavo título consecutivo para a equipa lisboeta. O Sporting também conquistou o oitavo consecutivo no lado feminino. Nos homens, Benfica 155 pontos, Sporting 145 pontos, Sporting de Braga 104 pontos. Na terceira posição seguiram-se a Juventude Vidigalense, o Estreito, o Ceia, o Jardim da Serra e o Senhora do Desterro. Uma vez mais estivemos perante um dos fins de semana mais entusiastas e entusiasmantes do atletismo português. Esta prova, pelo seu formato de campeonato, Uh, é uma prova que muito desejada, uh, onde os nervos estão sempre ao, ao, à flor da pele, costuma ser que é um mata-mata, portanto quem erra falha. Preparámos muito bem, também cometemos alguns erros. Não soubemos todo também aproveitar os erros na totalidade do nosso adversário mais direto na equipa masculina. Uh, acima de tudo, acho que há pouco a dizer, portanto pelo oitavo ano consecutivo uh, somos campeões nacionais. É o trigésimo título da história do atletismo do Benfica. E penso que, acima de tudo, é um título que é merecido, principalmente porque nós jogamos pela verdade desportiva. Portanto, eu desta vez, claro que os agradecimentos totais à estrutura do Benfica, representada pelo nosso presidente, pelo nosso vice presidente por toda a estrutura, mas queria dedicar este título a todos os atletas, clubes e treinadores que cumprem regulamentos e jogam com a verdade desportiva. No lado, feminino fechada a vitória esportiguista com 156 pontos, Benfica 113 no segundo lugar, Juventude Vidigalense terceira posição com 113 pontos. Depois ficarão o Sporting de Braga, o Jardim da Serra, o Estreito, o Grecas e o Marítimo. Tem que fazer um balanço em duas partes, naturalmente. Uh, a parte menos positiva, uh, os masculinos, a nossa equipa masculina, ficou, a nosso entender, há quem das, das expectativas e da qualidade desta equipa. Uh, não é um balanço uh, positivo, naturalmente. Uh, a equipa feminina teve igual a si própria, é uma equipa com muita qualidade e com uma competitividade já muito acima uh, da média deste nível nacional. Assim um onde mostrou aqui uh, um, e, e é um balanço extremamente positivo. No final dos campeonatos era possível o balanço por parte do Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira. Eu gostaria de começar por, por realçar o cenário. E o cenário é a cidade de Braga, é uma cidade para nós já tradicional na modalidade, quer no apoio, quer naquilo que é também a realidade da modalidade como modalidade, como equipas e como atletas que têm nascido nesta cidade. Portanto, nesse aspecto é, uma, é, um, é um regresso também quase a uma cidade berço da nossa modalidade, é fundamental para, para aquilo que é a modalidade hoje, mas também ao nível desportivo foi um fim de semana em grande para a nossa modalidade, porque encontraram-se aqui os clubes das três divisões, que desportaram aqui os respectivos títulos nacionais e foi, portanto, digamos, o último passo uh, na, na expressão daquilo que é o trabalho dos nossos numerosos clubes pelo país naquilo que é o desenvolvimento da nossa modalidade. Fica assim feito o balanço destes campeonatos nacionais de atletismo de clubes disputados no Estádio Nacional 1 de Maio em Braga, campeonatos que permitiram a oitava vitória consecutiva do Benfica no lado masculino e também a oitava vitória seguida do Sporting no lado feminino.